Olá galera, tudo bem? Rapidamente passando aqui no canal Crypto Space Marketing, aqui no meu Crypto Tab minerando bitcoins aqui para mim. Eu tô aqui com o valor mínimo para ser sacado, aqui no meu histórico você pode ver, se eu até diminuir aqui, você vai poder ver vários e vários saques que eu já fiz, tá? Desde o ano de 2018, tá? Já tem mais aí 2019, 2020 entrando. E fazendo o saque agora, eu vou fazer o meu saque aqui para blockchain. Tá, você vai poder acompanhar rapidamente. aqui, É um vídeo rápido e eu vou estar tá fazendo esse saque aqui para você ver se realmente funciona. Baixe, veja na descrição desse vídeo o link para você baixar o seu CryptoTab também. o um navegador super rápido. Que você pode navegar em qualquer outra coisa. Tá, pode entrar aqui no nosso canal. Você navega com rapidez e ainda minera aqui os seus bitcoins. Ok, então eu peguei aqui coloquei aqui e vou levantar, ou seja, sacar, confirmar levantamento, eles mandou um e-mail para confirmação e eu aguardo o e-mail aqui. OK? Então, eu tenho aqui o meu canal, né? Vocês podem conferir também depois. Eu vou estar tá confirmando aqui, aguardando aqui. CryptoTab tem confirmação de levantamento. OK? Para minha Carteira, tá? E confirmar levantamento. Pessoal, não perca tempo, se cadastre, tá? Baixe esse criptotab no seu navegador e use também. Já fiz vários saques, vários saques de frações. E assim ele vai aumentando, vai valorizando essas frações e você vai ganhando dinheiro gratuitamente. Grande abraço, até o próximo vídeo.